Olá amiguinhos. Hoje vou ensinar a vocês como baixar uma música. É simples e fácil. Primeiramente, você entra no YouTube, depois escolhe a música que quer baixar. Você precisa copiar o endereço do link e ir no site YouTube MP3. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Logo após isso, você só precisa colar o link do vídeo do YouTube e ir em converter vídeo. Vai aparecer download, você clica e baixa. É isso. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos. Até a próxima. Bando de burguês safado.